Fala rapaziada, hoje eu vou ensinar pra vocês como vocês vão ganhar 3, 1, 2, 3 cartas lendárias que você precisa muito e que tá muito forte Então quer aprender? Se liga só aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, claro, é o seguinte, já estamos aqui de volta na minha conta principal do Clash Royale Pra poder mostrar pra vocês uma coisa muito boa que aconteceu no Clash Royale, isso mesmo 3, uma, duas, três cartas lendárias pra você hoje, agora, ganhar agora Quer ganhar? Então se liga só Mas ó, antes eu quero falar pra vocês que vocês estão vendo aqui o um layout diferente É, estamos ao vivo no Facebook, se você não conhece o link do Facebook Tá aqui embaixo na descrição, é lá que eu faço todas as minhas lives de Clash Royale Gosta de Clash Royale, Brawl Stars, gosta de Clash of Clans, qualquer outro jogo Lives são lá, vídeos aqui Beleza? E quer aparecer nos vídeos, é claro, você pode aparecer, mandando mensagem aqui no chat, aqui ó, a galera manda mensagem, aparece no chat, man... compartilha a live, aparece aqui embaixo também, manda estrelas aí pra mim durante a live, aparece aqui como estrela da live, e claro, se você entrar lá e curtir a página, você vai aparecer aqui em cima, o nome vai aparecer aqui durante o vídeo, a live e tudo, então, só vem mano, não apareceu ainda, quer aparecer? Vem com a gente mano, então é isso mano, vamos começar agora e vamos jogar agora Aprendendo aqui, ó, vocês aprendendo como pegar aqui três cartas lendárias agora, mano. Três cartas lendárias aqui, muito simples, no desafio especial, desafio da estratégia do cemitério. Aqui você vai ganhar três cartas lendárias. Vamos entrar aqui, eu tô com 11 barra porque eu resetei, né? Eu perdi com 11. Agora eu vou falar, eu vou gravar agora pra mostrar pra rapaziada, beleza? Bom, como você vai ganhar uma, três cartas lendárias? Se só tem uma carta lendária aí, Bruno. Calma, é o seguinte, quando você chega a sexta vitória, você ganha uma carta lendária Chega a nove vitórias, você ganha outra carta lendária e com doze, outra carta lendária Então são três cartas lendárias, todas do cemitério Se você estiver precisando de cemitério ou quiser botar ele pra mais um nível, essa é a chance Não pode deixar de jogar não A primeira entrada é grátis, as demais, se você conseguir, se não conseguir fechar Você pode recomeçar de onde você parou, assim como eu, recomecei aqui com onze e continuar no lugar que você parou Por 100 gemas, é muita Gema, eu sei, mas É o que tem pra hoje, né? Então É isso, bora lá em busca desse cemitério Esse último cemitério, eu já ganhei dois hoje Aqui nesse desafio, então Bora fazer agora a última partida Se Deus quiser, né? Vamos lá, então Partiu, é agora uh. Pessoal, é o seguinte, deu muito ruim, tudo muito ruim Nós pegamos dois decks absurdos, não deu pra ganhar Agora é a última chance, mano Juro, se não for agora, vai pro ar com o maior de absurdo do mundo pro canal, mano Meu Deus do céu, então partiu Vamos lá então pra mais uma partida, vamos ver o que vai dar Eu escolhi aqui o terremoto ou o tronco, hein Terremoto ou tronco, eu vou de tronco Vou de tronco, vou de tronco Tem aí o Goblin com um dardo. Vamos de... Isso, beleza. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos desse aqui, beleza. E vamos com esse. Tá bom. Bom, vamos lá. O deck aqui tá meio maluco, hein? sem sei não. Dá até receio, mano. Vamos ver. Vamos ver o que vem por ali. Vamos lá. Tem ali goblins lanceiros. Vamos ver se a gente coloca lá na frente. Pra rodar o deck e dar um dano, né? Também. Mesma coisa aqui. Esse tronco também ali. Beleza. Dá dano, dano ali. Dano, danos pequenos. Thank you. Sorry. <risos> e vamos ver se vai dar bom isso aqui, hein? Vamos lá. Partiu, partiu. Vamos que vamos. Tem que dar bom agora, senão eu vou dar um... Nem fala, mano. Meu Deus do céu, mano. Eu não quero nem ver o que vai acontecer, mano. Vamos lá, estamos ali. Estamos passando com os espíritos. Tem ali bola. Hum, tá, tronco aqui. E goblin lanceiro ali. Pra dar dano também. Vamos dar dano ali. Vamos acabar com tudo. Boa. Boa. Passou ali. Beleza. <coughs> tá. Temos um dano ali do outro lado. Agradável. E vamos ali agora com um. bola de fogo. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Vamos lá. Derruba, derruba, derruba. Boa. Tá. Deu um dano ali de queda. Não tem problema. Não tem problema não Vamos lá, vamos tentar fazer o nosso combo de cemitério Tronco ali pra acabar com a princesinha E olha o dano que a gente vai dando lá do outro lado, do lado, hein Meu amigo, aquela torre já caiu, mano Conseguimos, mano Meu Deus do céu, mano, que desespero Jogar desafio da estratégia me deixa nervoso, mano Me deixa nervoso Me deixa nervoso É absurdo o nervoso que a gente passa nesse desafio da de estratégia, mano Não é do bem isso aqui, mano Não é do bem, mano Boa Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui Vamos de novo De cemitério E botar aqui, ó Aqueles amigos ali pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Vamos ver se a gente pega ali Boa, mano Boa, mano Bola de neve, bola de neve, bola de neve. Vamos ali tentar destruir tudo. Beleza, levamos, levamos ali. Bola, botar mais um cemitério lá na frente, mano. E acho que dá pra gente fechar isso aqui, hein? Não sei porquê, mas acho que dá pra gente fechar aqui, hein? Estamos na vantagem. Estamos na vantagem. Vamos ver o que vai dar. Já vai dando dano ali. Beleza, deu bom. Beleza, vamos... Ele botou o terremoto, mano. Ele botou o terremoto, mano. Vamos lá, botar o cemitério ali na frente, acho que deu GG. Acho que deu GG. Mandar beijinho ali de dragão pra ele, gritar pra caramba, porque ganhamos! Finalmente! <risos> Depois de duas partidas absurdas, a gente pegou um deck aí muito bom. Ele tinha balão, nós tínhamos é, counters bom pra ele, bons pra ele. É, bola de neve, máquina voadora, morcegos, goblin lanceiro. Tava bem, bem fácil pra defender. Então deu bom, conseguimos dar... Consegui fech conseguimos fechar esse desafio Ganhar a terceira carta lendária Então, deu GG, moleque Muito bom, muito feliz Vamos então recuperar aqui nossa Décima segunda vitória Cemitério, terceiro cemitério Do desafio É isso, conseguimos fechar, hein Fechamos o desafio da estratégia, já não dá mais pra entrar Agora temos aí daqui dois dias e sete horas O desafio do, da mini coleção Que é aquele desafio Que a gente faz pra conseguir mais vitórias eu acho que é 5 derrotas, se não me engano Muito bom, conseguimos ali Vou dar até do ar aqui, eu tô feliz Estou aqui com 5.703 troféus Vamos lá, que a meta é essa daqui É tentar bater campeão Olha, a campeão já bati uma vez Tem que bater de novo, no mínimo Beleza? Então é isso, não esqueça eu Estou ao vivo no Facebook Vai clicando aí no like, se inscreve no canal E é claro, quer participar das lives, dos vídeos Vai aqui, o link tá na descrição Beleza? Muito obrigado a todos Tamo junto, é nóis, um abraço, falhou Oi.